Opa rapaziada, é um imenso prazer receber vocês em mais um vídeo Alegremente eu venho aqui divulgar um servidor da versão 4.1 Que também é meu né galera, mas não é 100% meu Já deixando bem claro aqui, é, pra vocês Ó, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês A versão 4.1, ela tem que ver boot pra PVP, boot pra GVG Tem PVP equilibrado, GVG equilibrado As instâncias, pega do fácil, normal, difícil, herói Tudo certinho, sem bug nenhum Mano, tá muito top, vai ter desafio, torneio Esse servidor aqui, realmente vai trazer Trazer muita inovação para a comunidade 4.1. Espero você marcar presença no dia do lançamento que vai acontecer dia 13, né? Dia 13 do 5 de 2023. O horário vai ser determinado no grupo. Então, já falando do grupo, peço para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, te faça esse convite. Porque aqui no grupo você vai estar totalmente orientado que que vai estar acontecendo dentro do nosso servidor, tudo de novidade. Você vai ter em antemão para poder saber dar sua opinião. Se ela for agregar para todos, ela vai ser ouvida e vai ser que ver adicionada. Então, cara, entra no grupo para poder fazer parte dessa comunidade, te garanto que vai ser incrível a gente jogar junto, se divertir conversar, mano, muito da hora é 4.1, mano, bem fixadinha bem top, vocês vão curtir garanto que vocês vão se alegrar e vão aproveitar demais o jogo porque esse jogo da 4.1 tem muito a oferecer, se você for esperto né, entra no grupo, porque o grupo vai tá, estar ver cada vez mais evoluindo, tá fazendo até as artes aqui do servidor, como vocês podem aqui ver, aí ó pra vocês verem, tudo certinho tô, mano, focado, sempre aqui nesse servidor e para falar para vocês e jogar cria a página que ver hoje né para divulgar Eu sei que essa página aqui vai pegar muita gente e mano tô bem alegre bem feliz com o servidor que vai ser lançado porque o servidor não tem nenhum bug cara é um servidor que mano Vai te proporcionar alegria e diversão demais, cara. Então vem jogar, cara. Só isso que eu tenho pra dizer. Não perde tempo, não. Não fica de bobeira, porque depois vai ficar no Florou que não conseguiu criar no mesmo dia. Mas se você for esperto, tá ligado. Ó, o Raul, o how tá aí. Pega quem quer.